E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre automação no Cakewalk Que creio que algumas pessoas ainda tenham dúvidas dos tipos de automação que existe no, no software, né, no programa E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo novas notificações E bora para o vídeo Então, aqui no Cakewalk é, nós temos dois tipos de automação é, Se a gente vier aqui em Clips aqui embaixo do, do nome da track, né, em clips. nós temos aqui é, as opções clips, transientes de áudio, automação e automação de clip do clip, no caso, né. É, a automação aqui você controla controla todos os os parâmetros que estiverem disponíveis, seja de o nível de saída do reverb o pan, é, a saída de, de, do, do pan do reverb e tudo mais. Tudo que você tem disponível, que você criou, né? Os efeitos que você inseriu. O Pro Channel, também os compressores, né? Volume. Então nós temos o, o controle. Esses controles através da automação. E temos também aqui a automação do clipe. No caso, nós só temos aqui o ganho e o panorama. No caso, a gente vai fazer a automação no caso, do clipe apenas. Né? Então essas opções É para automação do clipe é, Eu vou dar um exemplo aqui é, Eu vou colocar aqui Uma automação de volume E como que eu posso estar tá fazendo Eu posso estar tá criando Os pontos Para estar tá fazendo a automação do volume Só estou fazendo aqui um exemplo Aqui eu crio o ponto E eu trabalho Fazendo Através dos pontos, né? eu trabalho através dos pontos E se eu clicar em cima dessa linha, por exemplo, com o direito do mouse Eu tenho as opções de curva rápida, curva lenta, linear ou pular né? Eu também tenho a opção de limpar todos os pontos que eu criei Ou excluir o envelope inteiro, ou seja Excluir a linha inteira de automação é, Criar cópias, atribuir envelope e tudo mais é... então, um exemplo, aqui está no linear. Se eu colocar curva rápida, note que ele cria uma curva. Se eu colocar curva lenta, a curva ela passa a ser ao contrário. Pular, ele salta. E linear é a forma que eu, é a forma padrão, digamos assim. Então, o que acontece? É, quando eu der uh, o play, por exemplo, o volume aqui dessa trilha de lead vocal, ela vai abaixar o volume da track de acordo com o desenho que eu fiz. Então, é, perceba aqui, ó, nessa track aqui, que é de, correspondente ao lead vocal, vou dar um play e a gente vai ver é, o volume aqui, o fader, ele reduzindo. Então veja que através da automação eu trabalho no fader E é legal para você fazer é, fade in ou fade out no, no, Numa música, né? por exemplo é, Quando você vai fazer aquela, aquela saída no final da música Que não corte bruscamente, mas sim que ela vai zerando né? Através do, do fade out então, Você pode estar trabalhando através da, da automação e vou excluir aqui é, todo o envelope, venho aqui novamente em Clips, é, Automação, Volume, e o que, que eu posso também estar tá fazendo, é, por exemplo, se eu selecionar essa região, se eu vir aqui em cima, a, nessa barra mais escura, né, onde está escrito de Vocal no caso, eu clico com o esquerdo e posso estar... Tá movendo aqui a automação eu posso estar tá automa fazendo automação de todo o clipe, né? de áudio tudo mais e o interessante é assim, que aqui no Cakewalk, se eu quiser, por exemplo, eu fiz essas automações aqui então se eu quiser novamente trabalhar aqui, mexer novamente somente nesses dois pontos que foram criados eu abasto, basta eu, nessa região no, no que pegue no caso o interior deles né? Eu clico aqui uma vez aqui em cima e novamente eles estão selecionados somente eles. Para mim estar trabalhando com eles. É assim em qualquer região. Veja. Qualquer região eu consigo estar tá trabalhando novamente. Eu também tenho aqui a automação aqui através desse botão. Eu crio também a, a automação vindo aqui eu tenho todos aqueles mesmos parâmetros que estava lá, lá em, acima né que eu mostrei anteriormente você também tá, é, você também pode estar tá escrevendo né que aqui temos aqui ó você vai estar tá escrevendo a automação e como que isso funciona por exemplo eu clico aqui selecionado ficou vermelhinho e eu vou trabalhar aqui no volume então, veja o que acontece aqui nessa linha, quando der play durante a música. Veja que criou oh, vários pontos de automação conforme eu mexi aqui no fader. Eu venho aqui de seleciono do play você vai ver que vai repetir tudo que o, a movimentação que eu fiz aqui no fader veja isso serve para várias coisas por exemplo vou novamente clicar aqui para habilitar é a opção de escrever a, a, a automação, né? E vou dar play, vou mexer aqui no pan, veja. É. Novamente eu então veja que criou uma outra Outra linha aqui abaixo Que no caso é do, apenas do Panorama É do Pan no caso Então aqui eu consigo Estar tá trabalhando Estar tá escrevendo automação E, e para mim Estar tá fechando aqui abaixo Essas Essas duas tracks Que apareceram aqui da automação Eu venho aqui e clico nesse Botão e elas vão para dentro do clipe. Perceba que elas estão aqui. Se eu clico aqui elas aparecem. E se eu fechar elas vêm para dentro do clipe. E qual que é a vantagem nesse caso? É... Por mais que elas estão aqui dentro do clipe. Elas não atrapalham você trabalhar aqui no clipe. Você pode estar tá fazendo as edições e tudo mais. Só que você tem a vantagem de você... É, ainda ter a op é, opção de alterar a automação que você realizou. Então basta eu clicar aqui, eu venho e trabalho na, no, no, no, nos pontos, em algum ponto, seleciono o ponto. Por exemplo, vou clicar aqui, ah eu quero abaixar mais aqui, então eu vou lá abaixo, levanto, estou né? dando um exemplo aqui, não estou fazendo nada com nada aqui. Só para mostrar, por exemplo, que eu tenho a opção ainda de, de trabalhar, no caso, a automação que foi realizada. Mas caso a pessoa ela já queira aplicar a automação é, já na track, o que, que ela pode estar tá fazendo nesse caso? Ela vai selecionar, no caso, somente essa track. Ela vai vir aqui em pistas e exportar para pistas. Aqui ela vai deixar, por exemplo, toda mix. Pode deixar toda mix. Como o áudio aqui é mono, então ela deixa em mono. Em D3 coloca R3. E aqui ela pode estar tá selecionando o que, que ela quer, no caso, é, que seja é, colocado nessa nova track que será criada. A automação, você deixa selecionado no caso. A automação de barramento. É, automação do clipe, você pode deixar automação de pista, você deixa selecionado e dá ok. No caso, se você não quiser é, acrescentar os efeitos que já estão inseridos aqui na pista, você seleciona. Então, e efe efeitos do barramento e assim por diante. Então você vem aqui e dá ok. Ele vai estar tá criando uma nova track, exportando. Perceba que veio aqui para baixo, né? aqui abaixo foi criada uma nova track. Deixa eu colocar lá em cima para a gente estar tá observando. Então perceba que a automação que eu fiz aqui, ela foi, no, no, como eu exportei para uma nova pista, toda a automação que estava aqui nessa track, nessa pista de cima, ela veio para essa nova pista criada. Então aqui nós temos o volume, que eu baixei, eu subi o volume. Temos o panorama e tudo mais, né? A gente vai ter o panorama. O panorama, no caso, é como tá uma track mono, eu ela ele vai ficar centralizado. No caso, se você teria então para tá para ativar, para ativar, no caso, o panorama, você teria que colocar para exportar para uma pista estéreo. Então, o panorama ali ia ele vai mudar do LR, né? Dos dois, tanto o direito quanto o esquerdo do, dos seus monitores de áudio, do seu fone então teria que estar exportando para um, por um áudio é, estéreo no caso mas eu acho, dessa forma eu não acho muito vantajoso nessa questão justamente por, por você não ter, essa, não ter mais a opção de você estar tá modificando a automação então caso você queira modificar você não vai conseguir então é mais fácil você deixar aqui mesmo dentro da track, esses pontos, essas, essas linhas de automação, para você quando quiser você está alterando aqui abaixo. Uma outra opção que a gente tem de automação é a automação do clipe, ou seja, você vai fazer apenas, só tem duas opções que é o ganho e panorama, então você só pode fazer a automação do clipe, o clipe é no caso somente isso que você está vendo aqui. No caso do clipe de áudio, apenas. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui o um ganho. Então aqui eu quero fazer a automação do volume, eu abaixo o volume. Nessa parte eu abaixo um pouco essa. E assim eu vou indo. Posso estar tá alterando. E nesse caso é interessante, porque aqui você pode estar... Tá, antes de fazer uma compressão do áudio, você pode estar tá nivelando o áudio manualmente. De modo que facilite na hora de comprimir o áudio. Que não, não, não estrague tanto o áudio assim, né? Então você pode estar tá fazendo essa automação. Ou do panorama. E para aplicar, no caso, diretamente ao clipe. Né? Para estar tá aplicando essa automação, já é um processo diferente. Você vem aqui em clips. Ao invés que, que aquela hora a gente havia selecionado a track, né? Nós viemos em pistas e exportamos para uma nova pista. Aquele, a automação geral no caso Como nós estamos trabalhando com a automação do clipe Então você vem aqui Seleciona o clipe de áudio Que você realizou a automação de clipe, do clipe Vem em clips e exportar para clips Então perceba que a automação do clipe Ela já foi inserida diretamente no clipe De forma definitiva Também não tendo a opção de você estar alterando ela essa era a dica que eu queria estar tá passando, é uma dica bem rápida sobre automação, é, caso tenha ficado alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu posso estar tá gravando outro vídeo, tentando explicar um pouco melhor sobre isso. E é isso aí, se você gostou do vídeo, é, deixe seu joinha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações e um forte abraço a todos e até mais.